Olha só, vocês pediram e aqui está um curso completo de renovação das mãos. Assim como os pés nós conseguimos deixar com aquele aspecto de pés de bebê como um passe de mágica, nós conseguimos fazer isso também com as mãos. Então aqui está um curso completo para vocês com a apostila, com certificado de conclusão. Nós não poderíamos deixar de levar essa novidade para as nossas clientes. Tem muitas mulheres que passam anos com as mãos ressecadas, com calosidades nas mãos. Então esse curso é para isso, para a gente aprender a remover todo aquele excesso de calosidade causado durante anos em uma única aplicação. Oi pessoal, meu nome é Graciela, eu sou de Belo Horizonte, eu trabalho com Neo Design há quatro anos. Também para ter mais serviços para oferecer para as minhas clientes no meu espaço, eu já fiz cursos de manicure, pedicure, cabeleireiro, maquiagem, spa dos pés. Então assim, buscando sempre agregar mais serviços para poder oferecer para as minhas clientes num só lugar. E recentemente eu conheci o curso de plástica dos pés com a Ellen Barbosa. Eu fiquei curiosa, comprei o curso e ele está muito bom. Eu super indico para vocês. É um curso que está muito bem explicado, sem injeção de linguiça, vai direto ao ponto explica tudo direitinho. Ele está muito bom. Eu amei esse curso. e Eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Eu super indico para vocês. Pode comprar sem medo. E esse curso também ele vem com produtos de fácil acesso, de achar no mercado e de preço acessível. O que, para quem está começando também, Fica uma prática muito fácil de conseguir, tá bom? Então fica aí minha dica para vocês e espero que gostem também, assim como eu gostei, tá bom? E bom trabalho para todos!